É meus amigos, chegou o dia cara, chegou o dia da gente conferir aqui o trailer número 2 de Spider-Man No Way Home Eu ainda não assisti, não vi nenhum tipo de comentário no YouTube, não vi nenhum tipo de comentário no Twitter Eu me desliguei um pouco das redes assim que o trailer saiu, entendeu? Não tô vendo grupo de WhatsApp nem nada disso mais, porque eu quero ter a reação full aqui com vocês e, mano, vamos lá. Já deixa o seu likezinho, cara, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Esse aqui é um vídeo um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer, mas como eu fiz lá no trailer 1, a gente tem que ver esse número 2 aqui junto. Então, cara, sem mais delongas, eu já tô muito ansioso já. O trailer está em inglês do canal da Sony Pictures Entertainment. Terminando aqui, a gente vê se eles lançaram no da Brasil, tá? Pra gente poder ver o trailer dublado. Mas vamos lá, cara, sem mais delongas que eu tô muito ansioso. Simbora, simbora. Pera aí, nossa, mostrou muita coisa ali, velho no aumentar tem uma semana que o quê? Ah, tá. A vida dele deixou de ser normal quando ele quando ela descobriu uma coisa assim? Spider-Man? Oh, pessoal esquecer que Peter Parker é o Spider-Man e tal, pá, todo mundo, no caso. Nossa, essa risada, mano. Nossa, olha esse traje, irmão. Olá, Peter. Você não é Peter Parker. Oh, você não é Peter Parker, mano. Dr. Otto Octavius. <risos> ah. Isso... Wait, Será que eles estão não o escudo oh, so, scooby crap. isso é a bagunça word. dele, eu zoando cara, mano. Por favor, scooby do this crap. Scooby-Doo, this crap. <risos> Esse Você está out into the darkness. Vocês estão que você está voando na escuridão. Pra poder enfrentar Eles fantasmas. Eles todos morrem enfrentando Homem-Aranha. É o destino deles. Sinto muito, garoto. O que, que você vai fazer, meu Deus do céu? Mas Tem... Nossa, mano, o Jimmy Fox, velho. Olha o William de Fou, velho. Lagar, tome areia. 17 november 29 Spider Monday. Mano, olha só! Isso aqui leva os jogos também, ó. Que da hora, mano. Includes aqui, velho. <risos> Novamente, eles não mostraram que teremos três Spiders aí, cara trailer foi da hora pra caralho, mano Muito foda mesmo assim A gente pôde ver todos os vilões ali enquanto, enquanto eu vou comentando Deixa eu ver se saiu o trailer dublado Pra gente poder conferir na Sony Pictures Brasil Aqui, ó Trailer oficial, legendado e dublado Vamos assistir de novo agora dublado, hein, galera Desde que eu fui picado pela aranha Só teve uma semana Em que a minha vida pareceu normal foi quando você descobriu. A porra. Quando atrapalhou o feitiço desejando que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha, nós começamos a receber visitas de todos os universos. Olá, Peter. Nossa. Você não é Peter Paga. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Doutor Otto Octavius. Eu não, sério, do qual cara, é o seu cara, nome meu? de verdade? Há outros por aí. Temos que mandá-los de volta. Então. Façam um scooby sei lá. Isso tudo é meio que culpa sua. E eu conheço umas palavrinhas mágicas também. Conhece as palavras, por favor? Venha, toma. Por favor, faça um scooby então. Você vai se meter no escuro pra lutar com fantasmas. Como assim? Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha. É o destino deles sinto muito, garoto. É, eu também. Não. Eita, mano. Tem que ter algum outro jeito. Não tem. São um perigo para o nosso universo. Você não vai tirar isso de mim. Nossa, que da hora, Você está sofrendo. Você tem tudo o que você quer. Mas o mundo tenta fazer você escolher. Tudo culpa minha. Não dá pra salvar todo mundo. O que está acontecendo? Estão começando a chegar. E eu não consigo impedir. Nos cinemas da sua vizinhança. Cara, eu acho que eles ainda estão escondendo ouro nesse trailer, mano. Porque, na moral, velho... Pera aí, deixa eu até voltar um pouquinho aqui, galera, rapidinho. Pra gente poder dar uma olhada nos vilões. Aqui o Peter caindo aqui, ó. Eu até prestei atenção na mão, mas a mão realmente é do traje dele aqui, ó. Esse traje azul aqui, pá, com os dedos vermelhos. Isso aqui é do traje dele mesmo. Agora, voltando um pouco atrás aqui, ó. Cara, Electro, Homem-Areia, Lagarto aqui... Ainda tem os duendes verdes também aparecendo Que parece que são dois, velho, eu não sei Porque assim, a gente tem esse duende verde aqui Que é o William the Fool. E aí tem um outro frame, olha aqui, velho É um outro duende, parece com... Sem a máscara, eu não sei, cara O foda é que não dá pra poder ver ó, Ele tá com um negócio amarelo aqui no braço também Deixa eu ver se minha câmera tá na frente, tá não Ele tá com um negócio amarelo aqui no braço também, tá vendo? Ó, parece umas estacas, alguma coisa assim ó. E nesse duende aqui, ó, eu acho que ele não tem Deixa eu ver, aí ó, ele não tem, mano Parece que é realmente algum outro do end, não sei, de alguma outra realidade, né? Talvez aquele Harry Osborn esquisito lá do Amazing Spider-Man, não sei, mano, não sei. Eu não tenho acompanhado tantas as notícias pra poder saber, viu, pessoal? Então, se vocês já tiverem visto alguma coisa pra poder confirmar aí pra nós, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas, o que que eu ia comentar, mano? Da hora pra caramba esse trailer, curti mesmo, assim, muito foda. Muito foda a gente ver os vilões e tudo, mas não tivemos vestígio algum ainda dos Aranhas, e o que, que eu acho? Eu não quero elevar expectativas, tá? Eu não vou deixar minha expectativa lá embaixo ainda assim, mas eu acho, opinião do Caio Nobre aqui, que eles ainda estão escondendo o ouro desses três aranhas, porque, velho, na moral, como é que o Peter vai conseguir vencer todos esses vilões assim? Tá certo que tem um Doutor Estranho ali, que ele parece estar tentando resolver essa zica das realidades aí que aconteceu, entendeu? Então ele vai estar tá ocupado com isso, a gente sabe o quão poderoso ele é também, ele pode ajudar muito o Peter nessa luta. Mas, cara, eu acho que precisa de mais gente pra poder ajudar o Peter, entendeu? Entendeu? Então, assim, eu acho que eles ainda estão escondendo o ouro dos Três Aranhas. Comentem aí, galera, o que vocês acharam desse trailer. Suas expectativas pro filme depois de verem os vilões aparecendo também, que eu achei muito da hora. Aquele novo traje do Peter ali que eles mostraram também, fazendo aqueles poderes do Doutor Estranho, parece, no braço. Muito foda também. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. E é isso, cara. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais e fomos, galera!